Hey, rei hey. hey, detetives sejam bem vindos a mais um vídeo e hoje eu estou aqui com um vídeo de como encontrar famosos mascote no clube pingo primeiro a gente se vai entrar no link da descrição do discord você precisa ter o discord você pode ter baixado ou ou acessar pela web ter o discord aqui é o discord e é, aqui vai ter porque eu tô com o discord aberto mas você pode entrar aqui e fazer e fazer sua sessão aqui pelo pelo navegador de web você pode fazer sua sessão ou você pode criar uma conta arroba aí você tem que criar um e-mail ou um gmail ponto com e uma senha tem que clicar aqui em registrar-se Você vai criar um, um nome de usuário Baiano Baiano E vai criar uma senha e vai entrar Aí você vai ver um Que isso gente? Entrou Aí você vai entrar no Discord do Clube pinguim que vai ser esse do primeiro link da descrição E agora eu vou Nunca, porque eu vou salvar essa senha? Tá, aqui é novo Então eu vou aqui no Discord Tem aqui o Discord Não, eu não quero Meu Deus do céu Ele não tá me entendendo Eu copio esse aqui Copiar E coloca aqui, ó gente em mais, adicionar o servidor entrar no servidor e coloca o link do aí ah, eu já entrei você precisa verificar sua conta antes de poder enviar mensagem você tem, deve verificar seu e-mail eu não vou verificar o meu porque é um e-mail que não existe então aqui, aqui tem um general PT onde você pode conversar com o povo eu não vou poder conversar Mas você pode conversar com esse povo aqui Ó, Tem o um Sanique, tem um Omelette, Tem o um Tico, tem o um Azul Que são os melhores Tem a Tina Vocês podem conversar com eles Se você tiver qualquer questão Tem o um Homem-Aranha E aqui em Mascote Info Acesse aqui pra vocês saberem Então gente, é assim como eles fazem isso você precisa esperar eles se conectar você vai receber uma notificação mas vocês precisam esperar aqui ó rock Boy está no tronda. não é assim todo dia não gente é a cada a cada mês assim cinco vezes um mês durante as festas que eles entram então durante as festas você precisa estar preparado para receber notificações e, ó, o está o aqui ó pode estar online no servidor turma que foi o servidor português eles avisam primeiro 10 minutos antes e começa é a festa de natal então é o up que está entrando então aqui o Rock está é isso é um luxo eles não vão avisar o servidor eles não vão avisar a sala mas você pode perguntar para o povo do general PT é, eu falei aqui os nomes dele que vocês podem perguntar que são os mais ativos bem... são mais ativos Tico Mais uhum. são os mais ativos E aqui tem aqui a nossa grande Kiwi Então é isso gente. gente precisa confirmar seu e-mail Enviar e-mail de Enviamos um novo e-mail de verificação para eu fiz a caixa de entrada de spam Você precisa de em e né, gente? Então eu não consegui... Senão, senão não vai poder enviar mensagem Então é aqui onde você vê onde tem os mascotes Durante as festas Ó, aqui Ele visitou O servidor espanhol, depois visitou O servidor inglês, depois visitou O servidor em, é, servidor em português Então é isso, gente Ah, também, gente, tem um servidor Que eu também... Esse daqui é o meu, gente. vou vou falar aqui com a galera no meu. Oi, gente. Vocês estão aparecendo no vídeo. Diga algo importante pro vídeo. Diga algo importante pro vídeo. E também tem um servidor aqui que é o servidor do CPU-PTBR que eu também recomendo para vocês. Aqui ó, vou deixar o link na descrição onde vocês podem entrar. Gente, muito engraçado, hein, Pan Antônio? Onde você pode deixar a descrição? É só vir aqui adicionar o servidor e colocar o link. E pronto. Já tá adicionado. Então, gente. Eu tirei o vídeo. Espero que tenha entendido. Eu falei um meio assim. Porque eu sou assim, né, gente? Então... Tá bom, tá bom, tá bom. Olha esse pinguim. Eu gosto desse pinguim. Aqui você também pode entrar. Você pode entrar no... que é isso? Você pode entrar... Cala a boca, menino. Você pode entrar... É porque minha voz é uma... Aqui você pode visitar o General PT. Você pode visitar a sala de voz. Agora eu falei. Ah, tá saindo, gente. Tá saindo aqui. Estamos aqui com o vídeo, gente. Estamos aqui com o General PT. É uma bagunça aqui. É geral tá aqui. <risos> tá todo mundo saindo. saindo.